Você está ouvindo o audiolivro Tráfico Doloroso Resgate Uma obra de Eurípides de Esquil, pelo Espírito Dulce Capítulo 16 Irrigação na Estiagem A convivência na nova situação não trouxe qualquer dificuldade entre ambas, nem para o filho de Julieta, Moisés. Na primeira terça-feira, desde que estavam morando juntas, Letícia convidou Julieta e o filho a participarem, às 20 horas, pontualmente, do Culto do Evangelho no Lar. Era nesse dia e horário da semana que, juntamente com a mãe, realizavam-no desde que Ângela tinha sido atendida no Centro Espírita. Tinha sido naquele centro que modificara bastante a sua vida, compreendendo as vicissitudes da vida, suportando-as com o um amparo inigualável da prece. Julieta também fazia esse mesmo culto, só que aos domingos. Aceitou o convite sem problemas, adaptando o seu calendário do culto ao costume da casa na qual passara a residir. Sentaram-se os três à mesa, sobre a qual estava uma jarra de água. Letícia iniciou a reunião com uma prece que espontaneamente lhe veio alma. A seguir, leu um trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo, a partir do início do livro, para que, dali para frente, a leitura fosse sequencial. O tema principal versou sobre as três revelações. Moisés, a missão de Jesus na Terra e o papel destinado ao Espiritismo. Deixando Julieta e o filho à vontade, convidou-os a comentar o trecho lido e qual seria a sua aplicação no dia a dia. Com simplicidade, foram feitos comentários, sendo que o jovem demonstrou ter entendido boa parte do ensinamento evangélico. Ficou sabendo também a origem do seu nome, que muito alegrou-o. Porém, o que Letícia e Julieta falaram a respeito de Jesus foi o suficiente para que o jovem o elegesse seu grande herói. A seguir, Letícia, em voz alta, pediu aos espíritos protetores que amparassem aquela casa, seus habitantes, os parentes e amigos. Dirigiu sentido apelo em favor dos espíritos de seus pais, de Clodenor e do pai de Moisés. A pedido da amiga. Julieta fez vibrações gerais em favor da fraternidade universal e pela cura dos doentes, da carne e do espírito. Tomando cuidado para não fatigar o jovem nem a Julieta e a ela própria, Letícia ainda reafirmou ali instruções relativas ao culto, segundo as quais não deve ele ser transformado em reunião mediúnica. Sendo ajudado, Moisés fez uma prece de encerramento, após o que todos tomaram um pouco d'água, sendo que a que sobrou foi despejada Natália. 14 anos se passaram. Letícia vinha há já alguns anos dedicando-se febrilmente na elaboração da sua tese de doutoramento em Direito Penal. Em seu escritório, desde que se formara advogada, vinha atendendo, majoritariamente, causas criminalistas. Com isso, passou a ter contato com dezenas e dezenas de réus e seus familiares. especializara se nessa área do direito. Nesses últimos anos, muito tinha se beneficiado da companhia de Julieta e seu filho Moisés. Este, agora com 30 anos, estava preparando-se para o vestibular da Faculdade de Direito, muito incentivado por Letícia, pois, após concluir o segundo grau, abandonara os estudos. Um fato curioso vinha intrigando Letícia nesses últimos 14 anos. Desde o primeiro momento que vira Moisés, teve a estranha e indefinida sensação de conhecê-lo. À medida que o jovem ia crescendo, cada vez mais essa sensação se vazia presente. Por mais esforço que fizesse, não conseguira lembrar-se de onde, quando ou como aquela impressão tinha se originado. Já nos retoques finais de sua tese, estava envolvida praticamente só com essa atividade. Moisés, que ela contratara por ser exímio digitador, auxiliava-a bastante. Aliás, fazia-o com alegria, pois compreendia perfeitamente que Letícia tinha socorrido sua mãe e ele próprio num momento de grande necessidade. Julieta não se cansava de agradecer e de abençoar o momento que a conhecera. Juntando fragmentos do que sempre ouvia, Moisés conseguiu formar um painel mais ou menos aproximado da realidade, dolorosa, que unir o destino dos três, dele, sua mãe. E Letícia. De maneira vaga, nutria piedade pelos dois homens que seduziram sua mãe e foram assassinados. Orava diariamente por seus espíritos. O primeiro, seu desconhecido pai, e o segundo, o pai de sua irmã Ivana, agora com 14 anos. Orava sempre também pelo pai de Letícia, a quem ela sempre se referia com angústia e dolorida saudade. Sempre se perguntava porque isso foi acontecer justamente com minha mãe, Ivana e comigo. Amparava-o, nesses momentos de angústia espiritual, o fato de ter sido criado desde criança, recebendo os esclarecimentos da doutrina espírita, quanto às vicissitudes que nos alcançam, muitas vezes, sem que saibamos enquadrá-las na lei de causa e efeito. Pelo princípio das vidas sucessivas a que o Espiritismo denomina reencarnação, aprender a que o Espírito é um só, mas que vários são os corpos que o revestem em múltiplas existências, um em cada vida. Essa multiplicidade de vidas espelha a sabedoria e bondade de Deus, concedendo a todos os seus filhos iguais oportunidades de trabalho, de aprendizado, de chances de progredir. A consciência é bússola infalível para o bem. Assim, considerando que todos os espíritos têm liberdade de proceder no bem ou no mal, disso decorre que, quando erramos, há necessidade de resgatar os erros. Assim, as eventuais faltas e os equívocos da alma são tantos que o quadro do respectivo resgate se projeta no futuro, às vezes em mais de uma vida. Por vezes de forma compulsória. A maioria dos penosos dramas de anormalidades congênitas e de doenças incuráveis, de desastres, de dificuldades quase insolúveis, de incompreensões que cercam o homem, nada mais são do que colheitas de plantações equivocadas, geralmente em vidas passadas. Não houvesse vidas anteriores, não haveria justiça quando tais sofrimentos alcançassem alguém que nesta nenhum equívoco ou erro tivesse cometido. Todos esses consoladores esclarecimentos ouvia-os no centro espírita que frequentavam sua família e Letícia. Os médiums, diretores, orientadores espirituais e palestristas doutrinários, buscando incutir o entendimento da justiça divina, a miúde repetiam palavras de Jesus e do apóstolo Paulo. De Jesus, a cada um será dado segundo suas obras. Mateus capítulo 16, versículo 27. Do apóstolo Paulo, Irmãos, a Deus não se engana, Aquilo que o homem plantar, aquilo mesmo terá de colher. Gálatas, capítulo 6, versículo 7 Tais assertivas, seculares, certamente gravadas na eternidade, resumiam a lei divina de causa e efeito, acoplada, por sua vez, à lei divina de justiça. A tese que Letícia pretendia defender intitulava-se... Contrafação social penalizando por segunda vez o ex presidiário Vibrante desde o início, expôs sua larga vivência com os dramas diários dos criminosos após o cumprimento das respectivas penas, fatos esses que haviam tocado sua sensibilidade de advogada. Narrou que, aprofundando pesquisas, visitando dezenas e dezenas de famílias envolvidas com tais quadros, emergia em sua mente a penosa realidade dos egressos da cadeia. Penosa porque, excluindo a esposa ou companheira e filhos, pais e irmãos, ninguém mais os aceitava de volta. Disse, Ir para a cadeia para grande parte da sociedade é o mesmo que ter ido para o cemitério, banimento total a não ser lembranças fugidias, aqui ou ali, por esse ou por aquele. Embora o juiz, o júri e o Estado configurem a pena, a sociedade se arvora em um segundo tribunal para penalizar ainda outra vez o réu. O que sucede, então? Angústia, medo, tristeza, revolta e, por fim, a única saída. Volta o crime, em recidiva de queda moral, só que agora muito mais consciente. E, por mais consciente, entenda-se que mais decidido, mais arrojado e sob os efeitos de uma poderosíssima emulação. O ódio. Aí então, as maldades que nada mais representam do que uma vingança de alguém que faz justiça com as próprias mãos. Nessa fase, eclipsa-se o conceito de humanidade do criminoso, que passa a ter dupla motivação. Além da sobrevivência sua e dos familiares, tem que ajustar contas com o um monstro social que o humilhou. Não podendo sozinho exterminar a sociedade, une-se a comparsas que tenham as mesmas motivações para juntos promoverem ao máximo estragos nela. Em quadrilhas imitando negativamente o exemplo das formigas, tornam-se predadores cruéis dos alicerces sociais ao seu alcance. Ignorando que tal destruição não ferirá apenas aos estratos sociais que os rejeitaram, mas sim a todos coletivamente, agem quais incomodados moradores que gostariam que um vulcão despejasse lava apenas nos vizinhos, da esquerda e da direita. Muitos são os que se atiram ao suicídio indireto, não recuando ante o duelo com a lei, sendo a parte mais fraca. Mas, mesmo sabedores que são das consequências, tal destino não os demove da repetição de procedimentos equivocados. Neste ponto, ousou, Embora o tema tenha sido explorado à saciedade em vários artigos de psicólogos e criminalistas renomados, Além de representantes de várias instituições sociais e religiosas, nenhum deles jamais mencionou suas consequências espirituais. Para espanto da banca examinadora, perguntou, Quem pode negar que o túmulo é porta de entrada para outra dimensão de vida, onde o acervo de ações e a individualidade de cada um são preservados? Buscando filigranas na alma, Indissociável até pelo testemunho da própria ciência, a expositora conseguiu impressionar os professores-doutores que a julgaram. A título de mera especulação para um, certeza para outros, expôs... O espírito tem várias vidas e não será prudente que alguém, sociedade, grupo ou indivíduo erga-se como barreira à recuperação de um condenado após este quitar sua dívida social. Letícia não poupou a sociedade, atribuiu-lhe parte da responsabilidade pelos crimes cometidos pelos egressos das cadeias, face o rigor com que os recepciona quando do regresso ao meio social. Em suas assertivas, lançou ao ar delicada questão. Qual o pai ou a mãe que suportaria ver seu filho reprovado na escola e não ter chance de a ela mais retornar, ficando condenado ao analfabetismo eterno? — Pois bem, senhores — continuou — e o que dizer desse espírito quando desencarnar? Supondo, apenas supondo, que a vida continua no plano espiritual e que a consciência seja mantida, imaginem, os senhores, o que de revolta pela terceira vez alcançará esse ex-presidiário. Fazendo propositada pausa, prosseguiu. Se desencarnou em penúria ou como vem sucedendo nos dias atuais, quase sempre às voltas com entrever os policiais, teremos um espírito furioso Revoltado, julgando-se injustiçado. Na medida do possível, será um perturbador invisível daquela sociedade, grupo ou indivíduo que o tenha repelido. Olhando um a um dos examinadores, disse A esse vingador nenhum cadeado, fechadura, tranca, segurança, cão de guarda, etc. serão barreira. Entrará a ele onde seu pensamento sintonizar. Respirando fundo, declarou Solene. A esse fenômeno, caros mestres, a doutrina dos espíritos com seriedade e conceitos puros de lógica denomina obsessão. E a obsessão só se antepõe às forças espirituais voltadas inteiramente para o bem, cristãs ou mesmo de outras religiões, mas primordialmente nos centros espíritas. Continuou. — Por que nos centros espíritas? Respondeu ela mesmo. — Porque neles há toda uma estrutura de seriedade, principalmente de amor, constituída de pessoas denominadas médiuns. Tais pessoas, após longos estudos do Espiritismo, codificado por Allan Kardec, Exercitam a caridade, recepcionando os infelizes habitantes do mundo espiritual, com eles dialogando. E o que dialogam? Sempre sobre as benesses divinas, sobre os exemplos de Jesus, de forma a induzi-los ao perdão. Disse mais. Por isso... Melhor será repensarmos o quão equivocado tem sido o tratamento dispensado, na maioria das vezes, aos ex-presidiários. A certa altura, desafiadora, falou. Requeiro permissão para perguntar e solicito que respondam-me. Qual dos senhores desconhece ou não teve notícia entre amigos, conhecidos e da própria família de dolorosos casos em que grandes perturbações se instalam, sem causa aparente? Qual dos senhores nunca ouviu falar de crianças problema, acordando no meio da noite, gritando apavoradas e, com isso, impedindo seus pais de dormir e de refazer as forças para os embates do dia seguinte? Quem aqui, neste egrégio ambiente, não presenciou uma pessoa qualquer cair na rua, espumando face ataque epilético? E mais, quem não presenciou a dor de uma mãe ao ver seu filho ex-detento juntar-se a companheiros infelizes e transviar-se, seja na senda do crime, do sexo desvairado, do alcoolismo, dos tóxicos? Quem aqui me ouve não conhece ao menos uma pessoa ou uma família atingida pela irrecorrível doença da AIDS. Respirando fundo, disse, Senhores, senhores, seria justo o pai que, tendo todo o poder, toda a sabedoria, permitisse o nascimento de crianças mongoloides? que mal fez a família para desejar por meses, talvez anos, a chegada do bebê, e, quando isso acontece, com ele chega a frustração, um ser débil? Digo-lhes nisso, crendo sinceramente, que essas e tantas outras tristes molduras da vida reforçam a fé na justiça divina, de que a justiça humana é pálida cópia. Como? Deus, o Pai misericordioso, permite que seus filhos, nós, quando errados, e em dívida ante a própria consciência, tenhamos repetidas e incontáveis oportunidades de recomeço. Esse é o pilar básico do Espiritismo, a reencarnação e as vidas sucessivas. Ante esse painel, iluminam-se todas as perguntas antes propostas por mim aqui nesta casa onde mora o direito, bem como aquelas dos pensadores, formuladas ao longo dos milênios, quanto às vicissitudes genéticas. Letícia estava empolgada. Prosseguiu. A vida, em continuidade no plano espiritual, pela via do pensamento, liga os espíritos às raízes terrenas. Pela lei de sintonia e atração, aproximam-se das almas encarnadas que neles pensam e nas quais pensam eles, estando com as lembranças, talvez no subconsciente a afeição de poderoso ímã. Eis aqui uma hipótese para a reflexão que, julgamos, pode explicar, equacionar e esclarecer sobejamente aquelas perturbações que citamos e muitas outras agora quase conselheiral disse por tudo isso prudente que o mundo não levante barreiras para os que obtiverem liberdade após cumprimento de pena carcerária são homens eram homens continuarão homens sempre na cadeia fora dela ou no mundo espiritual um deles, que encontre apoio no difícil recomeço, com certeza não retornará ao crime. Eis que a solidão de uma cela e o clima penitenciário calam um fundo nos sentimentos de qualquer pessoa. Finalizando, disse... Em resumo, propomos que a legislação penal seja crescida de apoio oficial ao ex-presidiário e também aos seus familiares, para que um acompanhamento moral e, se necessário, material lhe seja prodigalizado, por período julgado suficiente, à reintegração social plena. Erguendo as mãos, como em prece, fechou os olhos e exclamou... Somos todos irmãos e responsáveis pelo bem e pelo mal deste mundo. Deus nos ajude a não sermos responsáveis por mazelas no outro mundo. Os convidados de pé aplaudiram freneticamente. A banca examinadora, perplexa, ante o que acabara de ouvir e pela reação causada no seleto auditório, quase que mecanicamente, também ergueu-se em aplausos. Letícia obteve o doutoramento com louvor. Sua tese repercutiu nos meios forenses e principalmente junto aos distritos policiais e na penitenciária estadual. Os reeducandos em uníssono requereram à direção que aquela doutora viesse ali receber uma simples homenagem que pretendiam prestar-lhe. Elegeram na madrinha. Letícia, muito feliz, aceitou o convite. Não tinha filhos, mas afiliados era o que não faltava. Proferiu palestra no amplo auditório superlotado sobre a justiça divina, destacando a lei de causa e efeito. Após, deu pontapé inicial numa partida de futebol realizada no pátio interno da prisão. Inaugurou uma biblioteca com obras espíritas e, para finalizar sua visita propôs à diretoria que um grupo de voluntários ali fosse autorizado a comparecer aos domingos para levar noções do Evangelho aos reeducandos que simpatizassem com a doutrina espírita. A autorização foi concedida na hora, como também no mesmo instante um do Céu, que conhecia bem aquele ambiente e era nele positivamente conhecido, foi aclamado pelos próprios internos como responsável por mais esse apoio cristão a lhe ser prestado. O que Letícia não esperava era que da elaboração da sua tese resultasse um casamento, o seu. E com quem? Justamente com Tião do Céu, que, como colega e delegado de polícia, conhecera primeiro no Tribunal de Justiça e depois como espírita também, através de vários diálogos e encontros profissionais. Embora advogado e como tal doutor delegado não se livrara do apelido, que se tornou indelével. Fazia gosto, aliás, em ser assim conhecido. Auxiliou Letícia na elaboração da tese, acompanhando-a inúmeras vezes aos distritos policiais, particularmente na penitenciária estadual, onde trabalhara e onde Salésio e Clidenor estiveram presos. Aliás, enriqueceu a tese ao narrar várias passagens do tempo em que trabalhara no presídio. Sobre Clidenor... Contou o episódio da insólita viagem astral de que resultara na cura do detento esfaqueado. Contou também que, sem que o colega de cela soubesse, várias vezes Clidenor pedira a ele, Tião, que levasse algum mantimento para a família. Infelizmente, porém, suas atividades de traficante de tóxicos carrearam muitos inimigos, sequiosos em eliminá-lo. Espantou-se Letícia ao saber que Clidenor tinha a faculdade de desdobramento astral consciente. Por causa dessa mediunidade, aliás, que buscaram empregar equivocadamente, tinha sofrido muito, perdendo a saúde. Soou como uma bomba informação final. Se ele não tivesse sido assassinado em poucos dias, no máximo duas ou três semanas, morreria. Assim, declararam os legistas ao realizar a autópsia oficial. Letícia entendeu, passados tantos anos, que a visita que Clerenor tentara fazer a ela era, na verdade, uma despedida para sempre. Conjecturou. Sabia que ia morrer e por isso veio se despedir. Por quê? Santo Deus, só pode ser porque ele estava arrependido de tudo e, talvez, porque me amava. A balada prosseguiu pensando. Não me enganaram meus olhos na última vez que nos vimos. Ele estava apaixonado por mim e morreu sem poder declará-lo. Grossas lágrimas rolaram pelo rosto da advogada que, depois de tantos anos, descobria que o amor a visitara, mas negara também todas as possíveis venturas. Arguto tinha compreendeu o motivo das lágrimas. Sua colega também tinha amado aquele ex-reeducando, embora não o soubesse. Como cavalheiro, disfarçou o assunto e passou a contar coisas sobre o pai de Letícia. Narrou que Salésio se tornara traficante para defender-se do poderoso grupo de Clenor que temia. A inimizade entre os dois, notória naquele estabelecimento penal, era um verdadeiro pacote explosivo, prestes a detonar. O ambiente carcerário vivia tenso pelo clima resultante das duas correntes antagônicas – a liberdade de Clirinor fora até apressada pela direção, numa tentativa de evitar confronto de consequências imprevisíveis. Omitiu sua decisiva participação na soltura. Prosseguiu narrando que a eclosão de uma luta entre facções contrárias de presidiários jamais termina sem mortes, feridos, muito sangue e imprensa. E isso seria muito negativo para a carreira dos diretores do presídio, o que só conseguiriam evitar, anulando um dos lados daquele perigoso triângulo. Clirenor, Salésio e os tóxicos. Subtraindo um dos lados, o triângulo não se sustentaria e a paz voltaria às dependências daquela casa de condenados. Clidelor, assim, por ser, naquele contexto, o lado mais apropriado à poda, foi posto em liberdade, até porque o serviço médico do presídio já diagnosticara vida curta para aquele hemorrágico presidiário. A convivência entre os dois advogados aproximou-os primeiro profissionalmente, depois espiritualmente. De forma comedida, bastante sensata, conforme o procedimento de ambos em todas as questões, ao perceberem que entre eles havia mais que admiração, uniram primeiro suas almas. Depois, então, decidiram casar-se. O casamento foi marcado para dali seis meses. Um mês antes do casamento, Julieta solicitou uma reunião com os noivos, em particular. Nessa reunião... Expôs seu pensamento de deixar a casa de Letícia para que o casal ali tivesse mais privacidade. Ponderou que com seus dois filhos não seria justo que o casal iniciasse vida conjugal com tanta gente por perto. Letícia, que juntamente com o noivo vinha se preocupando realmente com essa questão, apreciou o bom senso de Julieta. Em conversa com Tião, já tinham tocado no assunto e tinham também tomado uma decisão, ali demonstrada correta, pois o que Julieta dizia vinha ao encontro exatamente do que pensavam. Uma das casas de aluguel de Letícia estava desocupada há um mês. Situava-se a um quarteirão de sua residência e acabara de ser totalmente reformada. A decisão de Letícia foi... Passar a casa para o nome de Julieta com escritura definitiva quitada. Assim procedia como gratidão por muitos anos de bons serviços prestados. A casa de Letícia também passou por reforma, de modo que nela foi instalado um escritório de advocacia, onde trabalhariam ela e o futuro marido, já que Tião vinha pensando há algum tempo em deixar a polícia. Letícia incentivou combinando formarem dupla de advogados, pois serviço era o que não lhes faltava. Julieta, porém, permaneceria como governanta, só que não mais residente. Como auxiliares, teria uma faxineira e cozinheira. Moisés seria promovido assessor do escritório de advocacia e Ivana seria secretária. A gratidão de Julieta, como repetidas vezes já acontecera, vinha sempre regada de sentidas lágrimas, plenas de felicidade. A nova mudança na vida de todos eles pronunciava-lhes dias felizes. Para dizer isso a Jesus, em agradecimento, nada melhor do que reunirem-se na terça-feira, às 20 horas, no culto do Evangelho no lar, que há tantos anos vinham realizando Assídua e pontualmente. Alguns meses após o casamento, algo estranho começou a acontecer. Letícia, Tião e Julieta, quase simultaneamente, passaram a sonhar com Salésio, Clarenor e um jovem. Tião, lembrando-se do constante sonho, ficava intrigado, pois conhecia Clarenor e Salésio mas desconhecia o outro homem, jovem, que com eles sempre estava. Letícia se emocionava ao acordar, certa de que vira seu pai, Cridenor, e aquele jovem que lhe lembrava alguém, que ela não conseguia atinar quem fosse. Julieta, por sua vez, sonhava com o jovem, que era o pai de Moisés, sempre junto com Cridenor e o pai de Letícia, que conhecia por várias fotos os sonhos só vieram a ser comentados pelos três devido sua repetência e principalmente por um fator neles constante os três personagens estavam em estado de extrema necessidade Nessa fase profissional, Letícia e Tião já tinham acumulado experiência suficiente para identificar as motivações do crime de sequestro, bem como identificar o perfil psicológico dos que o praticam. Concluíram face grande número de defesas que tinham abraçado relativa a criminosos e particularmente a sequestradores, que eles não têm em si a crueldade. Na maioria dos casos, tais criminosos são criaturas cheias de revolta ante a penúria que vivem. Na ótica espírita, podem ser enquadrados como espíritos que reencarnam pobres após existência existências de riqueza e poder. Deprime-lhes a atual pobreza. No inconsciente espiritual, não se conformam com a perda dessas regalias que a atual reencarnação lhes impõe. Deslumbrados com a poderosa mensagem dos meios de divulgação relativamente à vida de mordomias e falso dos ricos que já tiveram, desorientam-se e buscam a qualquer preço penetrar nesse mundo, ou melhor, retornar a ele. Quando sequestram um rico além do resgate financeiro, seu intuito não é feri-lo fisicamente, mas sim atingi-lo no que tem de mais valor, o status quo co social Confinando o sequestrado numa cela, sempre com conotação de jaula ou de gaiola, deliciam-se sadicamente ante o miserável estado a que o abastado é brutalmente reduzido. Estão vincando-se da sociedade, dos poderosos e das exuberâncias do poder que a vida lhes nega. A companhia do sequestrado alimenta e energiza sua alma durante o tempo que dura a criminosa reclusão. Por isso é que os sequestradores, geralmente, não têm urgência para receber a recompensa exigida, menos ainda pela soltura da vítima. É que, para os sequestradores dos tempos modernos, embora de forma inconsciente, o prêmio maior do sequestro não é o dinheiro do resgate – mas sim a humilhação do confinado e o desespero dos seus familiares, além da fugaz notoriedade que lhes confere a imprensa. Nessa instância, Letícia, certo dia, estava comentando com o marido sobre o seu próprio sequestro. Tião do Céu, quase que a título de curiosidade, propôs que o revisassem. De pronto, Letícia aceitou aduzindo que, no íntimo, sentia que alguma coisa importante estava oculta naquele caso. Nos dias seguintes, Tião compareceu aos meios forenses, onde tinha amigos, desarquivando o processo relativo ao sequestro de Letícia. Ao tê-lo em mãos, a advogada ficou emocionada. Tantos anos já eram passados e agora, todas as cenas, os fatos e os detalhes vinham-lhe à lembrança. Reviveu mentalmente o sequestro do começo ao fim, já pela enésima vez. A pasta de documentos parecia estar eletrizada, pois, ao tocá-la, sentiu leves choques percorrerem seu corpo. Orou antes de iniciar a leitura dos documentos. Pediu a Jesus que a amparasse naquele momento delicado e que todos os envolvidos no triste caso, onde quer que estivessem, a paz lhes fosse companhia. Instantes após o exame dos papéis, alcançou a grande impacto. Viu as fotos dos sequestradores. Fixando-se em Geraldo, numa fração de segundo uma dúvida de muitos anos se esclareceu. Moisés era filho dele. Tão grande semelhança não poderia ser ocasional. Seu pensamento foi até Julieta não dizia ela que o pai de moisés tinha sido morto pela polícia porque julieta lhe ocultara fato tão importante leu todo o processo fazendo uma ou outra anotação apenas seu cérebro fervia era indispensável e urgente confirmar se geraldo era mesmo o pai de moisés sozinha dirigiu-se à casa dos pais dos irmãos sequestradores